que é gestão inteligente para uma agência. É ter tudo em um ambiente prático, intuitivo, de fácil acesso, totalmente integrado e que você pode acessar através da internet sem precisar instalar nada. Departamentos integrados falando a mesma língua. Decisão baseada em dados centralizados em um único sistema. Equipe motivada e produtiva, podendo se dedicar na criação das campanhas de seus clientes. Peças e documentos organizados para facilitar o acesso da equipe e para ter controle das aprovações. Automatização dos processos de rotina, economizando tempo e reduzindo erros para que o seu time foque nos resultados. A solução para sua agência ganhar competitividade e crescer de forma sustentável começa aqui. Pauta. A gestão inteligente é em pauta na sua empresa.